E daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do JR 24 horas na Record News. Oferecimento: Beats, a conta digital em que você sempre ganha. Olá, muito bom dia para vocês. Está começando o Alerta Brasil aqui pela Record News, ao vivo, 9 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. E a gente começa essa edição com uma notícia importante, uma subvariante da Omicron, altamente transmissível, agora é dominante em todo o mundo. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes para a gente. Boa noite para você aí, Silvia. Esse é o motivo dos recentes surtos na Ásia e também na Europa? Olá, bom dia, Thiago. Olha o que tudo indica, esse é um dos fatores e aumenta a preocupação com o potencial de uma nova onda nos Estados Unidos. segundo.